Ei, Colosso aqui com mais um vídeo de Diablo 2, hoje pessoal a gente vai fazer a missão Torre Esquecida Bora pro vídeo sem enrolação, porque a gente tem que achar a Torre Esquecida aqui no Campo Rochoso Então bora lá gente Lembrando pessoal, quem está assistindo esse vídeo depois do dia 23 de setembro é, assim Vocês vão escutar eu conversando com a turma aqui, porque eu tô em live mas eu aproveitei a live, la... opa, o portal aqui, aproveitei a live para poder gravar os vídeos também. Beleza, chamo. Deixa eu ver se é no campo rochoso mesmo, gente, que às vezes eu posso estar falando mesmo. É na floresta sombria, tá vendo? Ia perder um tempão aqui, embora. É uma torre toda destruída que a gente acha aqui. E aí a gente vai explorando até achar um, um subchefe né? Pra quem não sabe, a torre esquecida é um dos melhores locais pra se achar runa é, do Diablo Pelo menos no Diablo antigo, ele era um dos melhores locais, tá? Mas é bem provável que eles mantiveram isso no jogo, tá? Depois eh, ainda vou ter a oportunidade de gravar um vídeo falando sobre as runas, como que funcionam, porque a combinação de runas dá, dá itens muito fortes, muito fortes mesmo. Os melhores itens do jogo, né, basicamente. Tento muito o que fazer, gente, a exploração. Tá capetinho, então deixa Tô... eu uma cura. Bora é, cara. Um, um beta de 250 reais em 2018, né? Velho, a gente tem que lembrar isso. 2018 é quase 3 anos. Ali, entrada para outro local, não vou nem entrar. Três anos que a gente lançou o jogo, né, cara? Então, se você pensar nisso, pra quem fez as avaliações de 2018, ficou muito puto, cara. O jogo era completamente vazio. Completamente vazio. Era uma verdadeira merda mesmo, cara. E, e, e apesar disso, eu ainda curtia jogar um pouco, tá? Mas... Depois de um tempo começou a dar uns bug na minha jogatina, eu, eu dei uma parada. Aí saiu as atualizações do de novo. Estamos falando aqui pessoal, quem está assistindo o vídeo, é do Fallout 76, para quem quer conhecer o jogo, saber um pouco aí. É, tem um vídeo aí no canal falando um pouco sobre como que tá o jogo em 2021. Exatamente diferente, tá pessoal? Tá aqui. Caramba, né? cara não não fala não você chegou a jogar o, o o remake lá do Final Fantasy VII cara eu não joguei Final Fantasy VII para RPG de turno foi o melhor que eu joguei na minha vida inteira e olha que a concorrência era boa, hein, cara. Você tinha uns jogos, jogaço naquela época. Um jogo muito bom. Mas eu não joguei o remake também, não. Porque eu comprei, comprei Playstation agora, recente, assim, cara. Gastando dinheiro com o jogo agora, eu não tô podendo, não. <coughs> o Diablo eu gastei porque eu não podia ficar sem o meu diabo mala Os, oh, oh Leandro, eu conheci pouco dos 6, quase nada eu fui conhecer, eu, eu não posso falar que eu sou raiz com Final Fantasy que eu não sou é, mas eu, eu conheci o Final Fantasy a partir do 7 cara, a, a, as revistas de, de jogos com Fatality do Mortal Kombat, então nossa senhora, coisa boa demais. Ó, oh, mano. de Nossa, é muito chato esses capetinhos. Tinha que, ter que reviver a mulher. Oi, oh, gente, eu gosto de colocar bastante novo, tá? Eu acho que ajuda demais, cara. Cansa menos, sabe? Deixa o jogo mais leve. Minha opinião Opa, adoro esse barulhinho das gemas aqui, Ops, já tá tão cheio assim Caramba Pronto Cadê essa torre, gente? Que eu não acho Tá vendo? Eu não preciso ficar o tempo todo atrás dos bichos, cara Ajuda demais, esses lovinhos procurando por aqui na hora eu, eu não cheguei a olhar tudo não Cara, e, a, e, as, e as lojinhas de videogame De pagar meia hora, uma hora Era bom demais, cara Cadê essa torre esquecida, gente? E quando eu jogava esse jogo aqui, cara, lá na é década de 90, é década de 90, cara Caramba, bicho, eu tô ficando muito velho, cara, dá até medo, cara ô, ô, ô, Leandro, só te falo uma coisa, cara O cara que conseguiu fazer o enigma do piano do Silent Hill 1, Silent Hill 1, cara, naquela época não existia YouTube, meu irmão, é o cara, no mínimo, ele era fluente em inglês. porque não tem condição não, o cara saber aquilo ali não tem como não. Aquele enigma do piano sai fora, cara. Nossa, fliperama só porque eu joguei muito, cara. Cara, cadê essa torre, velho? Eu tô até achando que eu tô no lugar errado aí Torre esquecida Além da floresta Ô oh, meu Deus do céu mas vai ser burro, cara Nossa, deve estar tá aqui, gente Nessa próxima aqui, é isso mesmo É aqui mesmo que é a torre esquecida Vamos ver se eu edito o vídeo depois, que senão vai ficar uns. uma hora de vídeo pra fazer essa missão aqui. Caramba, tem gente. Caramba. Mesa de pinball eu joguei muito pouco, cara, porque morava em cidade pequena. Não consigo levar mais nada. Daí.. Deixa eu pegar uma aqui. Só tem cura. Toma. É Bora. Cara, Lunda Dark, você lembra daquele inimigo que você matava com sabonete, cara? um chefe lá que você tinha que dar um sabonete para ele, para ele morrer, cara. <risos> o cara era todo sujo. <risos> é, cara, era muito bom, cara. Caramba, gente. Cadê esse lugar? É mesmo, Vander? Isso é da onde, cara? De Minas? Opa, peraí. Tem que usar uma porção de qualquer esmeraldinha. Cadê? Pega. Desculpa, gente. A Curitiba, minha irmã, morou no Paraná, mas ela morou em Foz. O marido militar, né? Gente, eu vou ter aqui na base de novo, para as coisas Deixa eu ver lá Eu vou reviver a mulherzinha também agora Nossa, isso aqui é uma mão na roda O cara que, que falou assim, não vamos pôr um NPC Que pode identificar as coisas, que eu não aguento mais Esse merece um chocolate Vou vender para essa aqui um pouco de coisa Essa espada, isso, é um pouco de poção Essas menores Vou guardar algumas Ah, tem um aqui também Esse aqui tá estragado também tá Vamos lá Depois eu, eu, eu volto pra poder Guardar algumas poções Não vou mexer com isso agora não Opa, vou pegar o chat aqui Cara, até agora eu não tô acreditando que eu achei aquele item único, cara O velho não tinha nem meia hora que nós tava jogando, cara foi doideira demais, bicho. Eu comprei o. Não sei se eu comentei com você, Lander. Um dos videogames que eu comprei essa última leva foi o Nintendo Switch, cara. assim, Eu tenho uma filha de 6 anos. Cara, ela adora. Já, já fechou o, o Mario. É o Galaxy? Qual que é, é o que saiu do Nintendo Switch, cara? Gala faz confusão, mas ela ela zerou, cara. Ela adora, cara. Causa nostalgia, exatamente. Exatamente, o cara. O som eu, eu, eu tinha falado isso, o Leandro. Cara, o som das gemas caindo do item único caindo. Cara, que isso Não tem nada igual. Nada igual. Vamos lá. Mas tava falando com vocês, gente. Da experiência do Nintendo Switch. Cara, a experiência de você jogar Diablo sentado na privada é massa demais. Na moral, é bom pra caralho, véio. é meio tosco, mas cara, é uma verdade, velho. Aqui achei. Beleza, gente, aqui que é a missão. Hum, ó. Pelo visto, abandonaram a torre pelo fedor. Vamos lá. Ah, é, entra aqui. Eu acho que são uns quatro níveis que você tem que descer. É mesmo, cara. Completaço, então. Que você tem o Nintendo Wii, ó. Ah, Lobo. Eu não gosto desse bicho, cara. A raiva dele, esse bicho azul, que tô voando. É o bicho mais forte aqui. Opa! Gente, eu tô com sorte mais hoje, o que tá acontecendo? Ah, pena que é só pra Bárbaro, se não me engano. É. Valeu ah, só a tentativa, né, gente? Ó, oh, gente, só pra constar que entrou na live. Eu já achei um item único hoje, viu? Olha aqui, Daniel. Não sei se eu te mostrei. Mãos de Brock. Muito massa, cara. Nada demais. um item pro começo tá bom pra caralho. Não é nada demais, mas. Só de você ver que ele é marrom, cara, eu vou vazar, porque senão eu vou morrer. Sai, sai, sai, fica perigoso. Bate, bate, bate, bate, bate. Cuidado. Morte. Pera aí, cara. Duas plataformas Nossa cara, é muito bom mesmo, velho. Ametista aqui, gente, peraí. Deixa eu ver, se aqui foi item comum não vou nem pegar. Pera aí. Sai. Sai. Ametista. Bora. Eu vi. Eu, eu. Você já viu o vídeo, o, o, o Leandro? Ele, ele quase dá um treco, cara. Porque ele ficou anos tentando pegar todos os itens únicos. Fala, João Paulo. Como é que tá, meu velho? Obrigado pela força lá no vídeo, viu, brother? Ó, nós estamos na quarta missão aqui, João Paulo. Ah é cara, quase 10 anos cara, que doideira mano. Você já imaginou cara, qual que deve ser o percentual de chance de um item único cair né cara Qual que deve ser velho Isso é muito estranho porque tipo, esse item que eu peguei ele é de nível baixo Cuidado que esse cara tá, tá enfatizado aqui Mapas, mas será que como a minha para acabar logo com isso? O oh, cara que outra, outra que isso? Eu tô com muita sorte, cara. Que isso, velho, já achei 200 itens amarelo, achei um único. Caramba, olha aqui, velho. Que isso é muita sorte que eu tô dando, cara. Na boa. Quem tá acompanhando aí tá vendo a sorte, cara. Deixa eu usar aqui uma ladia. Uh -huh. Mano, mana tem que tomar cuidado que mana é um potinho que não existe pra vender. Que é isso, cara? Se o cara usava. Todas as técnicas possíveis para aumentar a chance, demorou 10 anos. Dá até tristeza, cara. Na boa, dá até tristeza. Resistência a fogo. Acho que aqui não, acho que é nível 5. Deixa eu lá vender, gente. Algumas coisas. Vamos que vamos, João. Obrigado pela força mesmo assim, cara. São poucos, meu irmão. São poucos que estão conosco. Mas graças a Deus são os bons. Vamos deixar os gemas aqui. Oh! <risos> o Leandro, não vou mentir que eu, eu, eu cogitei isso, tá? Eu acreditei essa sorte toda a meu favor. Daqui a pouco, em uma jogatina, eu acho todos os itens. <risos> é, deixa eu guardar um pouco essas, essas porções de rejuvenation aqui, gente. Eu vou guardar, só porque Ela vai servir muito bem para o Andariel. Então, deixa eu ver se eu acho um cinto aqui, cara. Nesse cara aqui. Que... É, ele aceita mais... Do que precisa. Aqui vai trocando cada vez que você aperta, tá, gente? Tá vendo? Aparecem armaduras novas, ó. Do, do segundo ato. Eu quero cinto, cara. Deixa eu ver se na negociação normal ele tem. Tem, não. Esse cinto, ele aceita... Uma vaga a mais Bom, gente, depois eu edito o um vídeo aqui pra quem for assistir, tá? Porque se não... É a última vez, se não for agora eu não vou tentar mais não. Beleza, embora. Não, a gente fica aqui meia hora perdendo tempo com isso aqui Aqui não Bora lá Eu acho que é nesse vídeo aqui, não percebi, Que é o chefe que eu falei com vocês. Cara, <risos> quando era mais novo, eu quebrava barril por barril, cara. Eu não sei como é que tem tanta paciência. Tem alguém encantado aqui. Vai fora. Toma. Pega de rejuvenescimento, mana, pega de mana, a gente cura, pergaminho. Ops, tocar a vida curada, porque não tem nada, vamos subir. Mas se eu não me engano, essa chefe é no nível 5 c... é mesmo, tá certo. É agora. Opa! Tá vendo? Analisou a mesa. Agora o que na mãe. Vamos ver se vai aparecer a runa, porque esse lugar aqui eu comentei no começo do vídeo que era um dos melhores locais para se achar runas. Sempre que você quer farmar runa, você venha pra cá. Aqui, ó. Sai, sai. Tá doido? Olha lá a vida que os caras tiram. É, exatamente, jogando console, tá, gente? Ui, meu Deus do céu. Agora que eu vi minha vida, gente. Puta merda. Caramba. Caramba, cara. Agora que eu vi minha vida, para morrer que isso? O lobo morreu rápido mais, ó. Esse fogo aqui, cara, tá matando um túnel. Olha ah lá. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, vou morrer. Vacilão do caramba, cara. Velho, agora fodeu, cara. Não tem portal. Agora eu tô fudido Agora eu tô fudido com gosto de gás Que eu vou ter que até telar... lá Não, burro demais, cara Burro demais eu Nem dá chance não Dá chance aqui não, gente Cara, mas que burrice que eu fiz, cara Era só ter ido na manha, cara Só ter ido na manha Cara <risos> o Leandro, é muito bom, cara Não deixa de te comprar, não, cara Pra quem curte Eu chamo isso de investimento, cara Tá ali embaixo, achei, gente Preciso ah, Agora o foda vai ser, cara Descer aquilo tudo, velho Gente, vocês não sabem a raiva que isso me faz Na moral Sai viado, deixa eu quieto. Nós. Vacilo, cara, vacilo. Ai. Como aqui? Não vou perder tempo, não, gente. O tempo que eu podia perder, eu já perdi tudo de uma vez só. Nossa, que raiva, cara. Agora eu quero ver eu pegar meus itens. É isso que eu quero ver. Como que eu vou pegar meus itens? Vamos botar aqui para esquerda. Porra, gente, que vacilo, cara. Imagina se eu estivesse jogando no mod hard hardcore. Nossa senhora, eu ia até chorar aqui agora Sério mesmo, juro pra vocês, eu ia começar a chorar Só mais um nível Aqui, ó A gramada tá aqui Local da morte, olha ó lá ó. Marcado lá no mapa não, cara Peguei, peguei Caramba, velho Sai, sai, sai Ai, fora, mano, desgraçado Nossa, oh, que bosta, cara <risos> Eu sou natural É de Rio Pomba, Minas Gerais aí, cara, senão eu vou morrer ah, maldito aqui ah lá, Rumba, tá vendo? aqui, olha aí Leandro, olha isso cara mais um velho nossa velho mas eu sou de da zona da mata A cidade chama Rio Pomba mas eu moro em Divinópolis cara agora velho Olha, eu sou muito doido, cara. Vocês viram o que eu fiz, velho? Eu sou muito burro, cara. Eu consegui chegar até aqui e não colocar um portal ali. Se eu tivesse morrido, eu ia ter que andar tudo de novo, né? Eu vou subir, cara, só porque eu não tenho um portal antes da Andariel. Aí a gente tenta... vamos ver aqui. Bom, gente, aí concluímos a missão. Agora a gente tem que achar que o monastério é por aqui. É nesses cantos aqui. Gente. Boa, <risos> <vou>, Leandro. <risos> Qualquer dia desse vamos jogar junto, hein, bicho. Gente, obrigado por os assistirem. Fica na, fica na live, quem tá assistindo ao vivo aí. Tô encerrando para quem tá vendo o vídeo depois. Obrigado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo da Gameplay de Diablo 2. Abraço!